do maracatu ao jazz, com uma passadinha pelo baião. Hoje a gente vai conhecer o som da Rúbia Divino Tudo bem, Rubia? Tudo bom, Renê. Muito obrigado pelo convite, para a gente estar tá falando um pouquinho sobre essa minha trajetória, sobre a caminhada de Rúbia Divino. Satisfação é toda nossa. Pulo feito, case, do que eu não pulo. O santo que carrego no peito vale uma vida Sem desânimos, sem arrependimentos Pra sobreviver a rotina não me domar Tudo feito, kamikaze, do risco eu não fui tanto que carrego no peito vale uma vida Sem desânimo, sem arrependimentos Pra sobreviver a rotina não me doma Busco um membrinho Deflorando os mapas e os astrais. Conhecendo-me no cosmos Sem a ele pertencer O reconhecer se purificar o perigo mora na coragem. Por feito kamikaze, do risco eu não fujo. santo que carrego no peito me vale uma vida. Busco, me embrenho, defloro os mapas e os astrais. Conheço-me no cosmo sem a ele pertencer. Mas doa quem doer, o reconhecer se purifica, e o perigo mora, mora na coragem, coragem, coragem. Pra sobreviver a rotina não me domar, pra sobreviver a rotina não me domar, pra sobreviver a rotina não me domar, pra sobreviver a rotina. Ruby, eu queria que você começasse falando um pouco sobre as suas raízes. O que que alimenta as suas raízes para você fazer esse som que ele, que ele é ao mesmo tempo tão plural e tão orgânico? É, nossa, pergunta difícil já, assim. De cara, de cara. Mas é, é um trabalho que já vem acontecendo há muito tempo, né? uma construção. É, eu fui criada dentro de um. Né, se cultivando dentro de casa muita música. E muita música instrumental é, e muito samba também então eu venho muito desse lugar ali das minhas primeiras referências musicais foram a música é, a música instrumental né o jazz é, o blues né e, e o samba ali dentro dessa construção de, de primeiras referências e a música gospel eu também e aí depois eu fui construindo ao longo da vida, até esse momento que eu me encontro agora, construindo outras referências, trazendo outras referências, que aí a gente vê isso construído dentro do mosaico do disco Transborda, que a gente lançou no final do ano passado. Né? Ele vem muito desse lugar de construção da Rúbia, passando por várias fases é, musicais e conhecimentos e agregando isso é, dentro da sua sonoridade, dentro do que ela entende e o que ela é de música. Né? Você está trazendo hoje para a gente uma versão um pouquinho mais intimista do seu som, e né? eu até convido o pessoal a conhecer a sua música no Spotify justamente pela produção que tem ali. Assim, né? Então, eu é, fiquei muito encantado, na verdade, com toda né, a, a produção desse som, todos os arranjos que foram feitos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? porque tem bastante instrumentação ali. né? Sim, a gente é, foi... Nós gravamos em maio do ano passado e com direção da Érica Silva, que fez a direção e o arranjo de, desse disco, juntamente com a Liliana Carrodo, nessa co-produção. E é, eu queria muito que fosse uma mulher negra fazendo a produção desse disco, porque diz muito sobre o que, que a gente quer trazer de referência. Né? E a Erika foi... É, excepcional assim excelente no no fazer esse esse trabalho no executar e conduzir né toda uma equipe de músicos ali dentro dos arranjos dentro das gravações é, dentro do do que foi criado ali também organicamente dentro desse processo porque também é a gente é, por mais que a gente esteja, tenha os arranjos fechadinhos ali sempre vai acontecer alguma surpresa que é interessante trazer para dentro do, dentro do universo do disco e isso também com certeza foi aproveitado. Assim como a gente gravou o álbum visual e teve várias, mesmo com roteiro, com direção, a gente teve vários momentos que foram surpresas, que foram importantes para a gente agregar dentro do material e que também foi uma surpresa para as pessoas que estavam ali assistindo e ouvindo. Então, é, foi um processo muito interessante e os meus primeiros contatos em relação a essa produção com a Erika e com a Lilian foi trazendo algumas referências do que eu queria para dentro desse disco, né? E é muito doido quando a gente fala de referência, porque é, foi nos tirado tanta coisa, né? E aí a gente também acaba indo para um outro lugar, né? quando a gente fala de referência porque foi tudo apagado, né? A gente, é, eu sou uma mulher negra em diáspora, sou uma mulher negra de África em diáspora brasileira, né? Sou neta de África, né? Inclusive dia 25 de maio, dia de África, né? 13 de maio a gente teve também uma data que não é comemorativa, mas que as pessoas comemoram como a abolição, né? A liberdade é, dos escravos. Então, é, quando a gente faz esse link dessas, dessas datas, dessas histórias, a gente também precisa fazer um link de memória. E o disco ele fala justamente dessa memória que a gente não pode esquecer, né? que a gente precisa, inclusive, resgatar, que tanto a, a branquitude, ela tenta apagar essa memória de todas as formas possíveis. Eu não posso esquecer de Ruth de Souza, eu não posso esquecer de Obadias do Nascimento, eu não posso esquecer de Viola Davis, eu não posso esquecer de Aldrey Lorde, eu não posso esquecer de Bell Hooks, eu não posso esquecer de Carolina de Jesus, eu não posso esquecer dessas pessoas, de Milton Nascimento, de Gilberto Gil, porque são pessoas que fazem... É base e fundamento dentro da contemporaneidade ainda, porque a gente está falando de pessoas ainda de 100 anos atrás, então a gente está falando de era contemporânea. Se a gente for falar da abolição que tem menos de 200 anos, é tudo muito recente. E essa liberdade, até onde eu consigo ir com essa minha liberdade, né? Quando a gente fala de liberdade, a gente também está falando de políticas públicas. E aí, quando a gente fala de políticas públicas, a gente está falando de acesso. E esse acesso à cultura, ao lugar de ser presença, a eu, Rúbia, mulher negra, trabalhando com música no sul do Brasil, como que essas políticas públicas estão me assistindo? Como elas estão atendendo não só a mim, como mulher negra, cantor artista, mas a minha comunidade negra. E a identidade, né, e a, a, identidade, a história, né? A história. Então, é, eu preciso falar sobre o Império Achante, eu preciso falar sobre Kemet. É, isso não é contado na escola. Por que, que isso não é trabalhado dentro de sala de aula? Então, é toda uma cultura negra que é colocada à margem, que é colocada como periférica. E ela é a nossa maior riqueza. E dentro desse trabalho do, de transborda, eu quero fazer o resgate, eu faço o resgate, que também foi o meu resgate, para eu entender de onde eu vim, né? fazendo um, um, um paralelo entre presente, passado e futuro. E eu preciso falar sobre isso. Eu preciso que as pessoas, a minha comunidade também entenda que essa é, é, é um legado nosso. É um legado que a gente precisa não só construir como é passar, assim como os nossos antepassados passaram a história de forma oral, de forma escrita, utilizando de tecnologias ancestrais avançadíssimas, que hoje em dia as pessoas entendem como extraterrestres construindo as pirâmides e, toda, e todo um, um arsenal tecnológico que a nossa geração acessa hoje e que os nossos antepassados construíram. E como que a gente consegue ter acesso? Através do conhecimento. A gente precisa estudar essa história. E essa história, ela é nos negada, engessada de diversas formas. E a gente precisa trabalhar sobre isso, a gente precisa trazer isso à tona. As pessoas um calar as nossas vozes, mas elas estão aí, elas estão falando, estão reverberando. Pode ser que eu não viva toda a revolução que eu tenho lutado é, através da música, porque eu entendo também que eu, como um artista, eu tenho uma voz política, o meu corpo é político e a minha voz é política, eu preciso também entender que a minha sobrinha, a minha filha, vai conseguir ter um acesso muito melhor do que eu estou construindo agora. Pode ser que eu não veja. E a minha luta, o que eu desejo para essas gerações futuras, e a luta de hoje é a coragem. Porque a gente está na linha de frente, a gente está na retaguarda, a gente que morre a cada 23 minutos. A cada 23 minutos um corpo negro tomba. Né? A gente tem chacinas acontecendo, a gente tem é, muitas coisas que, que nos machuquem, que nos ferem, que a gente quer a mudança acontecendo, mas até quando? E então a gente está em ano de eleição, a gente tem que mudar isso nas nossas esferas estaduais, a gente tem que mudar isso nas nossas esferas federais, colocar realmente representantes que vão fazer a diferença, que vão realmente ser presença. né? Quando a gente fala de representação é tão perigoso também, mas eu falo quando a gente coloca pessoas da nossa comunidade preta é, para serem presença dentro desses equipamentos públicos, é para elas realmente fazerem a diferença e serem a nossa voz ali. né? Porque aí a gente precisa ter é, isso... É, representado, apresentado não só na, no, no incentivo público, na né? iniciativa pública, mas isso também se reverberará na iniciativa privada. Então assim é um leque, né? A sua pergunta me amedeu um, um, um leque de possibilidades, porque o meu trabalho é sobre isso, o meu corpo é político, a minha voz é política, a minha história é política. Rubi, você estava falando sobre identidade, sobre história, sobre cultura, né? E um dos elementos que eu percebo muito forte na sua música é um, um, uma fé ou uma força maior. Você sempre está né, se referindo a essa força que te, que te movimenta também, que te faz, te faz caminhar. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre isso. Se é uma percepção que eu estou tendo é, é mais ou menos por aí. A fé, ela move muitas coisas. E eu não estaria aqui em terra, nesse plano, se não fosse... Pela fé, né, pelo que eu acredito, né, pelo que cuida do meu ori, do meu ocã. E hoje eu, eu entendo que eu, eu posso entender a fé de diversas formas, né? E, inclusive, esses dias, é Gil estava dando entrevista no Roda Viva. Sensacional a entrevista. E falando sobre justamente o que é a fé, né? Dentro disso, né, a súplica, mas eu, para além da súplica, o agradecimento, sabe? É, agradecer de estar contrariando as estatísticas todos os dias. É, agradecer por estar trabalhando com o que se tem o dom, com o que se tem a missão, porque eu entendo esse meu trabalho como uma missão. E isso me exige uma energia é, que não é minha, que não vem só de mim. Então eu agradeço ao orixá que cuida de mim. Agradeço a minha mãe Oxum. Agradeço ao meu pai Oxóssi. Agradeço a Deus. Né? Agradeço essas energias que vibram junto comigo e que me conseguem me conduzir a esses caminhos de, de fé, de acreditar que é, vai acontecer. Né? É, a caminhada do artista é muito árdua e é muito difícil. Né? Dentro dos, do, dos tempos de hoje, mesmo com as nossas tecnologias acontecendo, é tudo muito difícil acontecer, né? Tudo muitas vezes engessado e através da fé, é, essa fé ela consegue movimentar, me, me fazer me movimentar e eu movimentar outras pessoas, né? Então eu acredito muito que é um ato revolucionário ter fé também hoje em dia, para além do amor ser um ato revolucionário e também o que nos move. A fé é algo que me move muito para que eu consiga chegar é, onde eu desejo, ainda não cheguei, mas estou nessa casa. E você está se movimentando bastante, né? Então teve material que saiu no ano passado e já tem coisa nova para sair também. Tem, agora no segundo semestre a gente tem alguns lançamentos para acontecer, né? A gente continua ainda trabalhando é, com... Com a divulgação do disco, né? faz um, um ano que a gente lançou, então a gente continua nesse processo. Estou é, muito feliz de ter conseguido já fazer o primeiro show desse ano com a banda né, do disco, né? já começamos a circular com esse show. E muito feliz, uma energia muito boa também, da gente todo mundo reunido ali. Estou cercada de músicos e, e equipes muito maravilhosas. Assim. Né, fazendo essa caminhada a seguir, mas a gente tem alguns lançamentos de fit para sair agora no segundo semestre, tem música nova para sair no segundo semestre, então vocês fiquem ligados que tem coisinha aí chegando. Muito bem, Rúbia, prazerzão conhecer você, conhecer o seu som e que você continue com muita força aí na sua caminhada. Axé, caminhos abertos para gente, que a gente realmente é, tenha um, um outubro aí chegando, né? com coisas boas, que a gente tenha caminhos abertos e que a gente tenha realmente a nossa democracia acontecendo para que as coisas também con consigam ter continuidade em, em fertilidade, em prosperidade. Que quando a gente fala de prosperidade, eu sempre falo isso, mas é porque é muito importante. É, a gente está falando sobre qualidade, sobre ser, sobre pertencer. E que a gente se sinta parte desse todo, nessa né? essa luta tem que ser de todos, né, não só minha, não só sua, mas que a gente consiga caminhar juntos, né, e conseguir chegar num lugar realmente bom, excelente, né. E é, é, é, esse é o objetivo, né, e a gente vai na, na corda bomba, mas vamos indo. Rubia, brigadão então pela sua participação, valeu. Obrigada. Quem é você que se manifesta em todas as coisas? Que ser é esse que se manifesta em todas as coisas? Quem é você que se manifesta em todas as coisas? Que ser é esse que se manifesta em todas as coisas? Na folha que cai no chão e o vento leva. Na fruta de que madura em cima do pé Na raiz, na raiz, na raiz, embaixo da terra Do fundo, do fundo da fonte de toda a fé Quem é você? Que se manifesta em todas as coisas Que ser é esse? Que se manifesta em todas as coisas Quem é você? Que se manifesta em todas as coisas. Que ser é esse? Que se manifesta em todas as coisas, nas cores, nas dores, nas flores, nas vibrações, do que está, que que virá e no que já foi. Na sombra, nos sonhos, os sons e nas sensações. Aonde está, onde está, onde estará? Depois quem é você?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 nos medos, nos segredos e nos mistérios, que eu durante todo o começo e fim. Nos olhos os animais que nos olham sérios, e nessa emoção que explode dentro de mim, quem é você? Que se manifesta em todas as coisas, que ser é esse? manifesta em todas as coisas, quem é você que se manifesta em todas as coisas, que coisa é esta que se manifesta em todas as coisas.